Fala meus amigos aqui com é o padrão de Garagem, eu e o Yuri Gaia Estamos saindo aqui de Recife. Estamos indo para Natal no Rio Grande do Norte. Continuando, claro, essa nossa tour que viajou por vários estados e a gente vai finalizar o curso lá com inspeção de linha e transmissão. Acompanha a gente. Hoje, utilizamos o matriz 210RTK com as duas câmeras, thermal e zoom, justamente para fazer as inspeções da linha de transmissão e geramos um conteúdo novo, um conteúdo diferenciado, que é justamente esse conteúdo de checklist e o conteúdo de análise das imagens que vão ser feitas com esse equipamento. Bem, meu nome é Anderson Heitor Valíssimo, eu sou engenheiro da manutenção da subtransmissão da COSERN. A utilização de drones para a nossa atividade vai ser de bastante valia, vai ser bastante ganho com ela pela facilidade que essa ferramenta vai trazer no trabalho principalmente de inspeções, certo? inspeções de linhas. Pessoal, chegamos aqui no final do nosso curso. Gostaríamos de agradecer ao CARITÁ, que acreditou nesse projeto, construiu, e trouxe todos esses novos matrizes 210RTK, onde a gente ministrou esses treinamentos pingando em vários estados do Brasil. E claro, se você quer entender e fazer parte desse conteúdo exclusivo aqui da Drone de Garagem, entre em contato com a Drone de Garagem que a gente tem um curso muito especial para você. E não se esquece, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube e no Instagram. Acompanhe a gente. Valeu, pessoal!